Seu Nossa, upo, upo o pô, o bom potencial. Nossa! Estou é vendo isso aqui, velho. Olha o dano disso aqui, porra! Galera, beleza, dragão aqui na área para desta é. vez trazer pra vocês Ana, a mãe da Fara, a velhinha que vai ser muita Nunca resenha, tá todo mundo jogando de lutar as... Ana agora. Vai incrível. ser muita resenha, galera. Testemunhe. Testemunhe. Testemunhe. O justiça feita Nossa velho, ela tem uma fala, aquela fala Isso assim. vai Testemunhe Só lembra Mel Max Oi Contempla <risos> Vamos lá, vai ser 6 Ana Porque todo mundo tá aqui, ó Doido, doido, doido, doido pra testar essa Ana, velho Então, vai ter que ser 6 Ana, meu velho Porque eu quero entrar na partida pra testar a Ana Vamos lá Shift, ela bota o adversário para dormir quatro, Ué, três, ela bota dois, uma bomba um. de dano de venenoso o Nossa senhora, já levei um dano aqui muito louco Eu Acho que é lá embaixo ó. Vamos, lá. Vamos lá Já deu na cabeça Ó, ó, foto. Dando por aqui pra você. <risos> ela fala... Ela fala uma língua muito louca aqui, velho! É árabe, é. ela fala árabe, é. <risos> Que resenha, velho! Eu sou sniper, pô. Vocês não são não. Tira essas porra aí. Tá no pé, Eita, pô, tem que jogar mais cima, pô Agora fodeu, a nega puxou a diva, velho Eu vou dar cura aqui galera Vá, ah, vou curar aqui Estimulante injetado foda -se, foda -se, foda -se. <risos> que resenha véi! Ai caralho! Vou dar os dois lives aqui. Atrás, porra, atrás, caralho! Ah, fiquei brincando, caralho? tava tá, tentando tá acertar a neguinha pra dar live pra ela? Vamos lá, dar life pra galera, né? Volte para a luta, eu te dou o suporte. E agora, e agora, Genji? Você vai refletir o dano para a pessoa e vai e vai causar? E O potencial está amplificado. Vá para vai, o. Vai, obrigado, obrigado, obrigado, tia. Obrigado, Ah, velho, é um por que não avisou que me. Ah, tá, aqui, Vamos matar alguém. Ah, já era. Estimulante injetado. Toma. Toma. Estimulante injetado. Você vai ficar bem. Estimulante injetado. Você vai Estimulante injetado. Isso vai ajudar. Já vi coisa pior. Não vai morrer. Já vi troca. coisa pior. Não vai morrer por causa disso. Ela vala como uma velha mesmo, pô. Que rezinha, velho. Olha, olha lá, olha lá, olha lá. A, a, a, a Widow. A antiga, a antiga snipe do jogo. A antiga, antiga snipe do jogo. Ai caralho, metal Vamos dar uma coisinha na casa ah, então Toma lá, aí ah. da live porra <risos> Vai ser difícil ganhar desse jeito Então vamos botar pra coxar e deixar a neguinha Dando me life, buff de né? dano, bem maluco, ripa bufado. Como é que é vai ser? Ninguém sabe. Vai, vamos ver. aí que funciona assim. Primeiro tem a Aí, a gente vê. Ai, merda! Tem um, dois, três aqui! 30 segundos 30 segundos chega lá pegar a carga O bom que tá todo mundo mesmo dele Comido que fácil Ainda bem que a DIVA já me ignorou Nossa! O potencial no Nossa! Não vendo é isso aqui, velho! Olha o dano disso aqui, porra! Olha o dano disso aqui! Você viu que é dano? Nossa, olha isso! E aí, galera? Uh U. U. U. U. Bora galera, meu irmão é heroína vai criar Um desbalanceio fuderoso Na partida agora, velho Meu Deus, ela enche o life muito rápido A Mercy, praticamente Ela foi tirada de letra, meu velho Não existe Mercy mais, que ela tira Ela causa o um dano E enche rapidamente, meu Deus do céu Olha o Zenyatta aqui, coitado do Zenyatta Nossa, velho Faltam sessenta segundos Pode preservar, Nuno! Estimulante de Nossa! Nossa! Ah. Nossa! Estimulante de ataque E aí, carinha? Uhul, tchau! Ahora, Ana, Hanzo. Você gosta de vir, velho? Não, Hazo. Nossa senhora, galera! Ana é muito foda, velho. Ana é muito foda. Puta que pariu, caralho. Muito foda, Ana, velho.